Voltando à disciplina de empreendedorismo e inovação, sou Geraldino Caneiro de Araújo e esse é o módulo 2, no do qual a gente vai tratar de ideias, oportunidades e metas. Bom, o módulo 2 é dividido em duas unidades. A primeira unidade trata da criatividade, ideias e oportunidades. E a gente começa falando de quando se trata de liderança e criatividade, uma questão desafiadora é levantada porque a criatividade é essencial para o sucesso das ações empreendedoras. Não há dúvidas, mas para isso é preciso considerar a criatividade como um recurso no contexto da ação organizacional e não apenas algo atrelado à capacidade dos empreendedores. Ou seja, a criatividade ela não deve ser exclusiva do empreendedor, mas sim fazer parte de toda a equipe. Aqui a gente está reforçando a questão da criatividade para um novo negócio, para um negócio existente, para ações e características do empreendedor. A criatividade é entendida aqui como base para a inovação. Inovação é o tópico do nosso módulo 3, mas aqui a gente consegue fazer um vínculo nesse sentido. Então, sem uma boa ideia, não se pode inovar. Por isso, é crucial que o administrador seja criativo, o empreendedor seja criativo. Para tanto, pode executar alguns movimentos, realizar exercícios criativos, incorporar melhores hábitos voltados ao desenvolvimento da capacidade criativa. A gente vai ver uma técnica nesse sentido para desenvolver mais a criatividade e ideias. Bom, a gente entende a criatividade a partir dos quatro P's. Então, quais são as pessoas envolvidas na criatividade, quais são os processos criativos que a gente pode criar, quais são os produtos dessa, dessa criatividade e a pressão do ambiente para gerar criatividade, novos produtos criativos, processos criativos, ideias, etc. Uma das técnicas para a gente ativar a criatividade é o brainstorm, que a tradução literal é uma reunião, uma chuva de ideias, uma reunião no qual chovem ideias, as pessoas são incentivadas a falarem todo e qualquer tipo de ideia. Para esse brainstorm, né, para essa reunião, existem quatro pontos principais. O primeiro deles, as críticas são proibidas. Então as pessoas são incentivadas a falarem as coisas que vêm à mente durante a reunião, e que uma fala pode incentivar a fala do outro e etc. Então as críticas são proibidas. Tudo é bem-vindo nesse sentido. Até mesmo os disparates, que é o ponto 2. Então, assim, aquelas ideias que nunca vão ser colocadas em prática por uma série de fatores, né? Ou porque é cara demais, ou porque é difícil demais, ou porque não tem nada a ver com o nosso propósito, aquelas, aquelas ideias mais estapafúdia que surgirem, etc., tudo isso é bem-vindo porque a gente entende que isso pode gerar ideia no outro. Então, eu posso ter uma ideia muito elaborada e o outro pode pegar essa ideia e simplificar. Então, há essas questões. Durante essa reunião, quanto mais ideias, melhor. Partindo do pressuposto, né? De que a partir de um hall de ideias, etc., fica mais fácil pensar, escolher quais seriam, quais seriam as ideias melhores. E o quarto ponto é procurar durante a reunião ou após, mas principalmente durante a reunião, a questão de combinar ideias e de melhorar ideias. Durante a reunião é mais interessante porque você tem um grupo de pessoas pensando sobre aquilo, né? Surgindo essas ideias, etc. Então, brainstorm, críticas não proibidas, disparates são bem-vindos, quanto mais ideias melhores, melhor. E procurar combinações e melhorias durante todo o processo de brainstorm. Bom, então, esse slide vai falar das ideias inovadoras que elas podem surgir de várias fontes e situações. Da inspiração, da transferência, do atendimento às necessidades do consumidor, ou de uma pesquisa, ou da combinação de ideias já existentes. Podem ainda, né, suceder da construção de modelos alternativos para futura exploração de opções abertas... E, independentemente da fonte, o sucesso está atrelado a uma visão ampla das possibilidades iniciais, que abre oportunidades interessantes de mudança. Então, assim, as ideias inovadoras podem vir de vários campos, de vários lugares, inspiração, transferência, atendimento de cliente, combinação de ideias, de uma pesquisa, etc. E que, independente de onde vem o sucesso dessa ideia, pode abrir uma possibilidade gigantesca de novas oportunidades. Essa atitude de repensar o que pode ser feito, etc., é o que diferencia empreendedores individuais bem-sucedidos, porque eles são capazes de perceber chances inovadoras e reais na floresta de possibilidades. A gente está entendendo aqui que a, as possibilidades elas são múltiplas, são variadas, inúmeras, inclusive mas que o empreendedor pode ser bem sucedido se conseguir perceber chances inovadoras e reais nessa floresta de possibilidades. Bom, para construir um novo negócio, melhorar o desempenho de uma organização ou ajudar empresas maduras a encontrar novas direções e pensar criativamente, a criatividade é vital. E aqui a gente retoma que o empreendedorismo ele é muito difundido quando a gente fala de um novo negócio, mas também, o empreendedorismo, a gente pode utilizar aquela lente comportamental, né? Então, desenvolver comportamentos empreendedores, atitudes empreendedoras. O empreendedorismo também está ligado a negócios que já existem no mercado. Então, a criatividade aqui, ela é vital, tanto para tanto novos negócios, empresas maduras ou empresas que querem aí encontrar uma nova direção. E a criatividade vai ocorrer com estudo, reflexão, persistência, interesse, associações, respostas necessitadas, aprendizagem e treino. Como a gente colocou, o brainstorm é uma técnica que a gente pode utilizar nesse sentido. Bom, outro ponto também que pode gerar criatividade é o, é o problema. E os problemas eles podem ser bem definidos lineares, sequenciais, geram melhorias incrementais, ou eles podem ser mal definidos, e eles são complexos, e vão necessitar de uma abordagem sistêmica, vão ter que ser resolvidos em grupo para considerar a diversidade, vários pontos de vista, de vista, e levam a inovações disruptivas. Então aqui a gente está colocando que, olha, o problema pode gerar oportunidades, os problemas podem ser tratados com criatividade. E aí os problemas ocorrem de toda forma numa organização, num negócio. Eles podem ser lineares, sequenciais. E isso vai gerar melhorias incrementais, pequenas melhorias. Ou eles podem ser complexos. E isso vai exigir da organização e das pessoas é, um posicionamento, né, que pode vir a gerar inovações disruptivas, grandes inovações nesse sentido. Bom, as condições que afetam as decisões gerenciais sobre recursos, capacidades e competências envolvem a incerteza, complexidade e conflitos organizacionais. Quando a gente está falando de criatividade, ideias, oportunidades, a gente está falando de um ambiente incerto. A gente está propondo mudanças, inovações, né? A gente não tem certeza se aquilo vai dar um resultado, se vai dar o resultado que a gente espera. Apesar de haver planejamento, ainda tem essa questão da incerteza. A gente está falando também de um cenário complexo, porque é algo novo, criativo, né? as organizações elas já são por si só complexas, então esse também é um processo nesse sentido. E aqui aparece conflitos intra-organizacionais, e a gente entende esses conflitos de uma forma positiva, no sentido de ter outro ponto de vista, das pessoas discutirem sobre aquilo, de chegarem a novas soluções. Então, conflitos intra-organizacionais de forma positiva em relação às decisões gerenciais. A gerência, e aqui a gente está falando dos negócios, né? novos negócios e negócios maduros, a gerência precisa continuamente fazer duas análises. Uma de ambiente interno, que é aquilo que a empresa pode fazer, considerando suas forças e fraquezas, e análise do ambiente externo, que é aquilo que está fora da organização, e que ele também precisa considerar para essa geração de ideias, para questão de explorar oportunidades. E aí a gente reforça aqui que a geração de novas oportunidades está muito relacionada com a geração, com a geração da vantagem competitiva. A gente está num mercado muito concorrido. Então, pensar em novas oportunidades, oportunidades de negócio, oportunidades de mercado, que pode ser feito, que pode ser alterado, etc., é muito importante, pensando nessa vantagem competitiva. Aqui a gente finaliza a questão da unidade 1, criatividade, ideias e oportunidades vinculadas a novos negócios ou negócios estabelecidos, considerando que o empreendedor é aquela pessoa que tem características empreendedoras pode ser aquele que teve a ideia de um negócio novo, mas também pode ser aquele que tem um negócio já existente e está aqui ó, pensando em novas oportunidades, novos negócios, o que ele pode fazer, como ele pode melhorar, que público mais ele pode atingir, que produto ele pode ofertar. Então, o empreendedor é uma pessoa sempre ligada nessas questões de criatividade, criatividade, ideias e oportunidades. A unidade 2 vai falar da organização, a gestão, estabelecimento de metas. E nessa unidade 2, a gente está pensando no negócio, no, no empreendedor como dono de um negócio, como proprietário de um negócio. Então aqui a gente vai falar de algumas ferramentas nesse sentido de organizar, gerir e estabelecer metas. Então assim, os administradores e as organizações precisam trabalhar uma vez que a sua sobrevivência, a sobrevivência do empreendimento no mercado, está sempre associada a quatro tipos de desempenhos essenciais. A organização precisa decidir qual é o seu principal desempenho. Então, assim, o desempenho da organização vai ser competitividade em custo? A empresa vai buscar preços que os consumidores estão dispostos a pagar. E ela vai se organizar nesse sentido de conseguir matéria-prima mais barata, de conseguir sobreviver no mercado ofertando produtos a preços que os consumidores estão dispostos a pagar. Ou vai ser uma organização que pensa na qualidade. E aí a questão aqui é a atratividade, confiabilidade por parte dos consumidores. A empresa vai se organizar em torno da qualidade dos produtos. Vai ser, ou vai ser uma empresa pensando em velocidade, é, atender as necessidades dos clientes de forma muito mais rápida do que seus concorrentes, ou será uma empresa inovadora que diz respeito a criar novos bens, serviços que os consumidores valorizam. Eu falo um ou aqui, né, mas a gente está aproximando a realidade da teoria, então as organizações também podem fazer um mix de uma, duas... Dessas, desses itens que a gente apresentou. Bom, quando a gente fala de organização, necessariamente a gente vai precisar falar de planejamento. Então, a gente está falando da gestão de um negócio, né, da organização de um negócio. Então, o planejamento constitui, constitui a maneira de examinar o futuro, de pensar, de pensar em planos de ação, de como vai ser estruturado os recursos humanos, recursos materiais, como vai implicar... A coordenação, a harmonização, os esforços coletivos, o controle de tudo aquilo que foi planejado e executado. Aqui a gente, a gente só vai apresentar esse slide nesse sentido, porque está muito vinculado à questão da gestão de um negócio, mas lá no módulo 4 a gente vai ter um material bem específico sobre plano de negócio. Planejamento, plano de negócio, né? a gente tira a ideia da cabeça da mente e põe no papel. Então é uma reflexão, tem uma reflexão nesse sentido, né? Eu tô escrevendo sobre, eu tô organizando minhas ideias, eu a partir de então consigo pensar quais são os objetivos, quais são as, as metas que eu quero alcançar e etc. Então planejamento é algo muito importante, a gente apresenta mais sobre isso lá no módulo 4. Bom, Partindo, então, de que um negócio é uma organização, a gente também precisa falar das funções organizacionais, que são as tarefas especializadas, visando aí alcançar os objetivos da organização. As funções, as principais, né, envolvem marketing, envolvem produção, então o que vai ser produzido, como vai ser produzido, como se organiza o setor produtivo dentro desse negócio. Essa produção né, pode ser um produto, pode ser um serviço. Quais são as atividades de marketing a ser realizadas? Promoção, preço, como vai ser divulgada a marca, que marca e etc. Todas as atividades relativas ao marketing. Pesquisa e desenvolvimento, mesmo que seja um micro negócio, um pequeno negócio, precisa pensar nisso. né? E aqui entra a questão da criatividade, das ideias, como vai ser organizado isso, colocado isso em prática dentro da organização. As finanças toda a parte financeira do negócio e os recursos humanos considerado como chave para qualquer tipo de organização, as pessoas dentro da organização. Bom, a gente está falando de uma organização, a gente falou de planejamento, de funções, etc. E um ponto chave dentro dos negócios é o controle. O controle deve ser executado nas áreas operacionais, na administração das áreas operacionais da empresa e em sua totalidade, avaliação de desempenho global e analítica para que seja implementado com sucesso. Tudo dentro de uma organização precisa de controle, que é uma verificação. Então, a gente está falando de planejamento, metas, etc. A gente precisa controlar o quanto isso está sendo alcançado, quanto foi alcançado, o que precisa ser feito para alcançar essas metas, os objetivos, a gente não, não deve deixar isso solto dentro da organização. Então, o controle é um ponto muito importante dentro dos negócios. Reforçando assim, né não importa o tamanho do negócio, uma microempresa, uma pequena empresa, uma grande empresa vai precisar ter questões relativas a controle. Bom, nessa, nesse módulo 2, então, a gente viu ideias, oportunidades e metas na unidade 1, um, a gente focou muito em criatividade, ideias e oportunidades, vinculando, pincelando a questão de inovação como uma introdução do módulo 3. E na unidade 2, a gente entendeu mais sobre metas dentro de um negócio. E a partir de, de metas, a gente entendeu metas como gestão, organização, dentro desse negócio. Esse foi o módulo 2. A gente tem fórum... A gente tem atividades de check-out de presença, leituras obrigatórias, leituras complementares e uma série de materiais que a gente preparou nessa disciplina para vocês. Obrigado e bons estudos.